Primeiro fato, segundo fato, terceiro fato, quarto fato, e quinto fato. Capricórnio, primeiro fato, você está vendo que dá muito de si... E não recebe na mesma proporção. Porque há uma troca meio desequilibrada. Pode ser que você venha pensando em como dosar essa situação. Segundo fato. Você está guardando dentro de você... Coisas que te fazem mal como sentimentos de relacionamentos anteriores, que afetam o momento atual. De qualquer forma, tem algo dentro de você te torturando para serem dissolvidas. Terceiro fato, você estava caminhando confortável, no modo seguro da vida, estável próspero e de repente caiu do cavalo, porque alguma coisa aconteceu que mudou a rota e você se viu atingido por uma queda, saiba que você pode se levantar de novo, porque não são os recursos que você tinha que eram favoráveis. É a energia que está dentro, é a energia que está em você que tem o poder de mover essas montanhas e abrir caminhos. Quarto fato: olha o sol iluminando a sua vida, trazendo a renovação de um novo dia. Porque você pode recomeçar com tudo novo. Nenhuma situação é igual a outra e as pessoas também não são iguais. Então, é o momento de olhar para o que passou como uma experiência que de algum modo te fortaleceu, te apontando por onde você deve ir e por onde você deve fugir. E tem pessoas que vão começar a ver o que é de verdade e o que é de mentira. Porque o sol ilumina tudo. E quinto fato. Vêm mudanças positivas na sua vida. Que vão te agregar muito valor. Muitas bênçãos e alegrias. Mas não são mudanças que andam sozinhas. São tipo portas que vêm para você abrir. E se permitir entrar para que a mudança ocorra, principalmente nessas situações que você não consegue fazer nada para mudar, porque envolve tempo, recursos, oportunidades, ânimo. Mas está chegando um direcionamento, um insight. Alguma coisa que vai te dar um pontapé inicial. Então, esteja atento aos sinais sutis da vida, tá bom? Gratidão.